Coloca os comentários aí, o editor. Olha o tanto de comentário que a galera, ó, minuto tá de tal ó e apareceu tal, apareceu tal. Seguinte, galera, a gente veio aqui na Casa da Boneca, acho que uma das lendas mais fortes do canal. E, mano, a gente não viu a assombração, mas a pressão na câmera. Ou a gente não se deparou, não, não sei como, o que aconteceu naquele eu dia, não, tá não ligado? Vi. Mas ninguém viu nada, eu senti bastante arrepio, bastante parada e... E a parada aconteceu na nossa frente, ó. Coloca aí, ó, o editor, olha só quando a aparição aparece e a gente não vê. Olha aí. Bora. Bora. Tudo isso, galera, foi dentro dessa casa que tá atrás da gente. Nossa frente, é, é uma casa, uma lenda Bem antiga, uma casa bem antiga Inclusive os moradores da região Começou até a alertar a gente Falando que os eventos paranormais Dessa casa aumentaram em muito Eu acho que, sabe o que tá acontecendo, mano? Toda vez que a gente vai gravar numa casa abandonada Depois que a gente posta e a galera vê que deu view Começa a vir todo tipo de gente E começa a anarquear os bagulho, Começa a quebrar vidro e acender vela à toa E tentar fazer pacto Tá ligado, né, mano? E aí as coisas Saem de controle e as, as pessoas ficam Brincando com coisa séria Enfim Alguma coisa, Bruno? Você tá olhando pra lá? Eu tinha visto um vulto lá atrás Do lado da casinha É Então é o seguinte vamos, vamos pro papo que interessa, galera Lá atrás, ó Aqui se chama A lenda se chama Casa da Boneca Por causa daquela casa ali, que, é uma boneca. que é uma casa de boneca Fala a lenda aí Renan, vai, tô cansado de falar a lenda, vai, fala aí É uma lenda que da primeira vez eu não vim, da segunda vez agora eu pude participar Eu senti uma angústia, assim, não era um medo, mas era um negócio ruim Mas, mas fala a história da casa Mas a história da casa é uma história que o casal, né, o marido e a mulher, eles saíam pra trabalhar Aí deixavam a criança sozinha, porque não tinha babá, né, acho que não tinha condições Naquela época também não tinha facilidade do que tinha nos, nos, nos dias de hoje E nessas vindas e vindas do trabalho a filha ficava... A criança, né, ficava presa, trancada dentro de casa pra não correr risco, não correr perigo. E infelizmente o casal veio a falecer, veio a morrer num acidente de trânsito. E a criança ficou presa há dias, dias, dias e noites aqui dentro da casa e acabou vindo a perder a vida também por falta de comida, falta de né, desidratação, falta de água. E um cavaleiro encontrou depois ela, né? Um, um cara cavalgando por aqui encontrou o corpo dela já depois de passado em estado de decomposição, só a ossada da criança. Quando a gente toca no assunto de criança, é um assunto bem pesado, é. né? É bem... A gente não gosta de é. tocar nesse assunto, mas é um assunto delicado. É bem delicado, galera. Essa lenda, inclusive, é muito delicada. É quando se envolve criança e espírito, a gente não entende muito. É uma parada que a gente realmente não veio aqui pra, pra mexer com coisa, resolver algo, mexer. A gente veio aqui pra gravar, criar um conteúdo. E é isso, mano. Bora entrar pra dentro aí da casa. Hoje eu vou com... A boca de dragão, que mano. Eu vou ficar mais atento também. É, vou ficar mais atento em todos e... os cantos da casa, né? Com um porque... diferencial que foi falado. Na outra vez que você entrou sem pedir permissão, o bicho veio. Agora que você pediu permissão. Ah, eu vou pedir permissão para entrar de novo, com certeza. É como é. se com estivesse né? cuidando de você, sabe? Olhando. Sim, pode deixar. Pedindo ajuda. Sim. Vamos testar. Então hein? é isso, galera. Sem mais enrolação, agradecer ao boquinho ao Boto, ao Léo, ao Renan e à Dani que veio aí, ao Bruno que tá oh. no, no câmera. E é isso, bora entrar lá para dentro. Sem mais seja o que Deus quiser. Bora. Deus, Deus, Deus abençoe. Bem-vindo a mais um Bora galera. Bora, bora. Não, pega a frente aí. Aqui é a casa da boneca, Olha aí, ó. até volta na casinha Caralho, mano, tô com uma sensação muito ruim já no corpo, mano. Juro. Dessa vez que é aquela volta na. Na casa, que eu tinha falado. Dá uma volta na casa? É, só você. Você dois, dá uma volta, sei lá. Pode ser, vai você e o Bruno, então. Vai. Galera, fica cuidando aqui comigo. Não. Enquanto eles dão a volta na casa. Ó, tão colocando vela aqui, mano. Não sei por que que eles colocam a vela aqui, velho. Aquele dia que eu era a primeira vez, eu não prestei muita atenção agora. Eu vou prestar atenção em todos os detalhes, mano. É, só deixa eu dar uma olhadinha aqui pra dentro. Aí, ah, Bruno, pega a frente aqui. Tá Bruno, Tem um buraco bem aqui. É? É. Vamos lá. Só pra ver se não tá... Olha, os caras tá aqui, ó, nessa... Eu senti, mano. Só que você viu, naquela vez, a gente não conseguiu ver. Segura aí. Mano, essa casa me dá medo, essa casa me dá crise de ansiedade, é ruim, mano. ajuda sem o Boca e, e Boto, fica aqui então os dois aqui na, na entrada, olhando o mato sempre atento. Que a gente sabe até Até onde vem as aparições. Eu sei que tô sentindo um bagulho muito estranho, mano. Tô arrepiado, velho. Esperar o Léo e o, Bo, e e o Bruno. Não sabe se a aparição pode aparecer aqui fora ou é. Não, Não é, sabe se ela é do mal ou do bem, Porque eu não vi na primeira vez, né? Vezes, não, é que cara... você vê, filho. Você vai ver. Às vezes o espírito tá magoado por ninguém ter salvado, sabe? Tá limpo. nada hein pelo menos a gente já chegamos é nóis é nóis pode ter a volta na casa não tem e ninguém lá e, e aí quem lá? Nada. zero o... já vi Vê. isso aí eu... o foi foi eu ah, tá. ó então bora bruno comigo de segundo um dois três vai bora, bora. Dani e Renan, aqui na sala. Olha aqui, ó. É nesse primeiro quadro aqui que apareceu, ó. Já vai estar tá aqui, Léo. Bruno, vem comigo. Você. Tamo junto, Ilumina aqui a minha arma. Renan. Da porta, olhei, olhei, olhei De casa O que foi que apareceu? Tá aqui de novo Não vem pra cima Não vem pra cima O que quer? O que Vem! Caralho viado Sai. Afasta, afasta, afasta, afasta Afasta, afasta, não vem Não vem O que Eita, pega! PORRA, VIADO! PORRA, VIADO! Ah, pega! PORRA, VIADO! Cara. Caralho! Que desgabeça! Mano! Cai pra fora, tá pra fora! Não, eu tirei no um bagulho, eu tirei no um bagulho, acho achei que caiu, caiu! Que que é aquilo brinquedo? Vem comigo, não, Bruno! Que que é essa? isso? Vem comigo, Bruno! Eu tô com você! Tô... Ah, Deixa uma boneca no chão! O bagulho virou tá, pó! Virou não. pó? Virou! Não, eu não consigo eu não consigo ver, não, vocês viram mesmo. Não, mano. Eu tô, eu tô curioso, não, mas eu tô, tô com medo, mano. Deixa ele de sair, não, não mano. Deixa eu não, outro. Outro. não mano, deixa não. mão. Mano, não tem como. O bagulho tá aqui, eu vou eu vou dar outro, eu vou dar outro. Tá aí, tá aí. O bagulho sumiu, viado. O quê? Essa ah, que? Abre essa porta. Abre essa porta, abre essa porta. Não abre, ela tá trancada. Ah, é trancada. Tem um coisa aqui, cara. Tem um aqui? Ela tava no, tava no colo dele, esse brinquedo. Ó, é trancado. Tava no colo dele, esse brinquedo. É, não era ela não. Eu não cheguei em ver, mano. Eu não cheguei Tava ver. no colo dela. Chega, disparou e ela, ela sumiu, virou pó! Não, mano, não pega isso aí, não. vão vazar. Não. não, não mano, não. eu vi. Eu não tinha visto ainda. Eu vi, eu tava aqui no corredor. Quem viu também? Vai deixar aqui? No meio. assim? Mas você vai embora. Não mexe, não. Não, não, mexe nisso aqui, não. Coisa, né? não, não mexe nisso aqui não. Vai ser a pior coisa né? não, não. Então deixa aí. Eu deixa eu assim, deixa assim, ó. Deixa eu jeito que tá. Quando falou com a minha costa, a única coisa que soprou pra ela. Você chegou a ver, Renan? Eu Não vi, vi. na hora que você comprou. Você viu? Eu, eu, vi, eu, vi, eu, eu vi. vi também. Aí eu entrei pra eu porta. Vi, vi, ó. Na hora que ela tava aqui, eu não vi. Aí ela veio aqui pra frente e que... eu não choque. Eu entrei na porta, tentei colocar a cabeça pra cá, eu não vi. Não Mexe nada. Olha aqui. Ô, Renan, o Renan, não, não. Vai lá Olha aqui. Tem que ficar esperto, qualquer momento aparecer. Mas foi tio de sal, mano, geralmente um espírito mesmo ah, se que... Não é isso aqui? Não é esse pó aqui, não? Não mexe não, não meu aqui, ó, bagulho, ó Bagulho lá Ai, viado, bagulho feio, mano, mano. Olha, aí, mano. Olha, lá. olha isso Eu tentei me dar, ah, mano Ah, não, miado. não, não, vocês viram, vamos embora dessa casa, mano Vamos embora, não, vamos embora Olha isso, olha, que... isso, olha, olha isso Nossa, Bruno, tá você tava do meu lado Nossa, tava, tá, velho, você tá correndo muito Vamos embora aqui, gente olha, esse... olha esse aqui, um, um o buquinho Foi aqui, miado, agora um olha o boquinho. Um é. Calma aí, você vai ver. O bagulho, não é real, mano. É de, de espírito, velho. Então deixa a boneca aí. Nem real, ó. Como só, fiz? só ficou um negócio material só, velho. Ela vazou. Virou ela... ela... pó. truco. Olha, chega aí. Olha aí. Parece que eu tirei, mano. Não, é. Pode aparecer em qualquer quarto. Pode correr lá. Olha, eu olha esse brinquedo e lá enterrado. Alguma coisa assim. Chegou a ver, Boto. Mano, você tá louco, ah, mano. Eu não engano, eu não mano, eu acho que eu vou sonhar com esse bagulho, velho. Mano, você tá louco, velho. Eu vi, é muito medonho. Ela vem andando assim, ó. É de, de osso? O que, que é? De... Mano, não deu pra ver, velho. É tipo, uma é, é, é uma criança. Você é uma criança. Eu acho que tá. Sei lá. É espírito bagulho, não é? Ah, mas tá... bom. Um... Ó, fechar a porta, bota. Desapareceu, né? Sumiu? Não mexe, vamos embora. Cara, mas... Já Tô me sentindo culpado por ter atirado nela, mano. E... Ela nem fez nada pra mim, mano. Eu lembro que ela falou papai, mano. Você não pediu licença. Fala papai, papai, você voltou? Quê? Ai, ai, ai, ai. ai Puta que par... Que... Isso, vai falar. Caralho. Caralho, ó. Nossa, tem que ter uma marretada pro meu joelho. Foi minha doze, viado. Mano. Nossa, viado. Meu coração. Viado, céu. Que isso? Vai, ela, porque você meia vai meia falar a pra A criança. Você fala o papai, papai, ela veio de novo. Mas a cara falou, fui deu um tiro nela, viado. Ela parece de novo? É, foi, é, foi ela, certeza, mano. Ela tá lá dentro ainda. Você viu que abriu a porta? Viado, que marretada que eu levei no joelho. Foi mal. Acho que foi ah, minha doze. Hum, Vamos embora, não Vamos? Vamos vazar? Vamos embora.